Olá, Alisson Carvalho aqui, seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje. Nesse vídeo eu te ensinar como eu fiz para atrair mais de 130 mil seguidores no Instagram e como você pode copiar a minha estratégia e atrair milhares de seguidores de graça também. Então, esse conteúdo está realmente sensacional, fica comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te explicar também três ferramentas que eu uso, que me ajudam bastante é, na minha página do no Instagram, nos meus negócios como um todo, e que você também pode... É ser muito ajudado com essas ferramentas. Então fica comigo até o final do vídeo porque o conteúdo está sensacional. Se você gostou do tema do vídeo, do conteúdo que dá aprender hoje, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo próximo. É, como você pode ver aqui na minha página, se deu no Instagram, eu tenho 130 mil seguidores. Tem mais 130 mil seguidores aqui, 130.205. Então, é, ao longo do tempo para atrair essa quantidade de seguidores, eu apliquei uma série de estratégias que você vai aprender no vídeo de hoje e que você também vai poder aplicar e atrair essa quantidade enorme de seguidores ou até muito mais do que isso e vender todos os dias, assim como eu faço através dessa essa página aqui e de outras fontes de venda que eu tenho também. Então, vamos para o conteúdo. Uma das coisas mais importantes que eu fiz, que me fizeram realmente alavancar de forma rápida e atrair muitos seguidores no Instagram foi postado 17 vezes por dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Instagram valoriza muito a frequência que você posta nele. Se você faz um post hoje e passa 5 dias sem postar, você não vai crescer. O Instagram é uma é uma rede social que busca a interação do seguidor com o outro perfil. Se o seu perfil é posta pouco conteúdo, você não vai crescer. Então, esse aqui foi um dos fatores principais que me fizeram crescer de forma tão grande em tão pouco tempo, postar 17 37 vezes por dia foi um fator é, essencial para fazer meu Instagram explodir daquela forma e me trazer milhares de vendas que eu fiz por lá também. E se você é, criar um página Instagram hoje começar postando 37 vezes por dia, e aplicando algumas estratégias corretas que eu vou explicar mais à frente nesse vídeo, você também vai crescer. Então esse é o primeiro passo. É você ter em mente que assim que você criar a sua página, você tem que se planejar para criar, é, sei lá, 100 posts, 200 posts, para deixar de reserva para você é, ir postando sempre, todos os dias, de 3 a 7 vezes por dia. Se você conseguir postar é, 4 vezes por dia é, e manter essa consistência ao longo da semana, dos meses, ok, não conseguir para fazer 7 vezes que vai é um número realmente bastante alto para postar 7 vezes por dia, eu sei disso. Mas se você conseguir postar 4 vezes por dia, todos os dias, ao longo das próximas semanas, próximos meses, você vai crescer sim de forma realmente é, grande, de forma realmente grande. Você vai crescer muito se você conseguir postar 4 vezes por dia. Então tenha em mente que um dos fatores principais é isso aqui, postar muitas vezes por dia no Instagram, no mínimo 4 vezes por dia, 3 ainda é pouco. E eu apliquei isso na minha página assim que eu criei ela e consegui atrair vários seguidores e, e foi crescendo cada vez mais e o Instagram me divulgando e eu fui evoluindo essa página até que chegou nesse ponto que você pode ver aqui hoje, de mais de 130 mil seguidores que me geram vendas todos os dias de forma automática, porque eu tenho algumas estratégias avançadas de agendamento de posts, os posts ficam lá agendados e as pessoas é, veem as publicações mesmo quando eu estou online, então eu agendo post no Instagram, é, a, o próprio Instagram, a plataforma posto os posts, mesmo quando não estou é, mexendo no celular, não estou trabalhando, é, os posts estão sendo postados lá, as pessoas vêm, é, se interessam, vão no perfil, cliquem e compram. Então esse Instagram aqui me gera vendas todos os dias de forma 100% automática. Eu posso passar aqui é, talvez três semanas, um mês, sem abrir esse Instagram aqui, que ele vai continuar me gerando vendas, porque eu faço agendamento de posts e ele vai continuar postando mesmo quando eu estou online. Mas para isso, antes eu tenho que agendar os posts, para que eles fiquem lá, tem que criar e agendar para depois o Instagram gerar vendas de forma automática. E assim continua trazendo seguidores e crescendo cada vez mais. Então, é, as estratégias que eu aplico no Instagram me trazem muito resultado Se você começar é, criando uma página no Instagram sobre o seu nicho específico, tem que ser sobre o seu nicho. Você não vai criar uma página no Instagram é, sobre vários nichos ao mesmo tempo e você não vai ter resultado. Porque você vai tentar atirar para todos os lados, você tem que ter o foco. É apenas o seu nicho, um nicho de cada vez. Então você criar uma página no Instagram sobre um nicho específico, começar a postar conteúdo 3, 7 vezes por dia. Vou tomar um golo de água aqui. Outro fator muito importante que me fez crescer muito no Instagram foi reciclagem de conteúdo. E o que isso quer dizer? Reciclar conteúdo é você repostar os conteúdos que já foram postados, focando nos que geraram mais é, curtidas, mais engajamento. Então, eu criei vários posts no Instagram, no início da minha página, criei vários posts mesmo. criei acho que mais de 100 posts e comecei a postar. Comecei a postar, postando todos os dias ali, e 37 vezes por dia, era sete vezes ou mais eu postava no início. sete vezes ou mais, no mínimo sete vezes por dia, eu queria realmente crescer de verdade então é, ao longo do tempo depois de algumas semanas alguns meses eu percebi que alguns posts geravam mais interação do que outros alguns posts tinham mais curtidas do que outros mais comentários do que outros mais compartilhamento do que outros então esses posts que chamamos assim dos posts realmente top dos posts que geram engajamento geram curtidas seguidores esses posts eu comecei a é, reciclar eles fazendo o quê repostando os posts que geraram muito engajamento repostando depois de um tempo e criando posts semelhantes então eu ia lá, analisava aquela imagem, analisava aquele conteúdo que eu tinha postado, já era um bom resultado, e eu criava um conteúdo semelhante àquele. E assim, as pessoas que engajaram com aquele posterior, também engajaram com esse post novo, porque era um post é, semelhante ao que eu tinha é, postado anteriormente, e que meu público se interessava por aquilo, e realmente engajava bastante. E assim eu fui crescendo cada vez mais. Alguns postos meus chegam a bater 200 mil é, de alcance, 200 mil pessoas de alcance. É um alcance realmente absurdo. 200 mil pessoas no alcance de um post de uma página é de 100 mil seguidores, porque o Instagram é, costuma divulgar os seus posts para mais ou menos 10% da sua audiência. 10, 10 não, 5% ou menos. Antigamente era 10, mas atualmente é 5% ou menos. Então, é, se você atinge uma quantidade enorme de alcance naquele post, é, ele vai viralizar e vai atrair muito mais curtidas, comentários e seguidores. E esse é um dos fatores principais que me fazem ter uma tranquilidade na hora de produzir conteúdo, porque eu realmente analiso é, os conteúdos que deram certo e faço conteúdos semelhantes aos que deram resultados expressivos. E continuo postando os postos antigos. posto para um posto que eu crio, eu posto ele é, aproximadamente quatro vezes. Eu posto ele na época que eu criei, aí depois de alguns dois meses, eu posto ele de novo, ainda vai gerar engajamento, só que menor do que a primeira vez. E depois eu posto ele mais uma vez. Aí o engajamento é menor ainda, só que o resultado ainda ainda assim é muito bom. Então, se dá para usar um post 3, 4 vezes sem problema nenhum. E outra coisa assim muito importante que me fez crescer muito, é essa hashtag de nicho. Então, se você aplicar a hashtag certa, as hashtags aqui fazem você atrair milhares de seguidores muito, muito rápido realmente. É, se você aplicar essa hashtag certa na no acertar de conteúdo, no conteúdo que você sabe que engaja, você sabe que dá resultado, e você coloca a hashtag certa, você, o seu conteúdo, a sua publicação vai explodir, vai ser vista por milhares e milhares de pessoas, e vai atrair muitos seguidores. Então, se você aplicar essa hashtag do seu nicho, hashtag do seu nicho, não vá é, se perder nas hashtags, é, focando em hashtags muito grandes, hashtags muito abertas, foca em hashtags específicas sobre o seu nicho. Por exemplo, no meu nicho, que é marketing Digital e Vendas, eu coloco... Hotmart, afiliados, vender como afiliado, copy, tráfego, é, Facebook Ads, é, vendas, vendas online. Então, hashtags específicas. Se eu botar aqui, é, ganhar dinheiro na internet, me coloco. É importante você ter algumas hashtags grandes, hashtags médias e hashtags pequenas. Hashtags muito amplas, provavelmente o seu post não será visto, porque tem muitas, muitas pessoas já utilizando aquela hashtag. E você, como está no início ainda, como sua página tem pouca expressão, pouca relevância com, com a página do Instagram, se você colocar hashtags muito grandes, você não vai ser visto, não vai ser divulgado. Então, foque em hashtags sobre o seu nicho e assim você vai conseguir é, fazer com que o Instagram te divulgue para as pessoas do seu nicho, as pessoas que têm interesse naquele assunto que você está falando na sua página. Essa dica aqui é importantíssima, essa técnica aqui é muito importante, porque assim você vai atrair as pessoas certas, as pessoas que vão comprar de você. Não adianta nada você também ter é, 200 mil seguidores e não são do seu nicho, por exemplo, na minha página aqui do Instagram, deixa eu voltar aqui nela, aqui é sobre vendas, sucesso, dinheiro, é, empreendedorismo, aqui eu falo sobre isso, então, as pessoas que se interessam por essa página aqui, ela quer saber mais sobre vender na internet, é, sobre empreender, sobre ter sucesso no mundo empreendedorismo, não pessoas que estão interessadas em outro assunto, então, aqui é um único foco que é vender na internet, então, se você está interessado em outra coisa, você tem que ser muito específico na hora de criar sua página no Instagram, porque assim você vai trazer as pessoas certas que não comprar de você. Naquela página específica, só tem pessoas que se interessam em empreendedorismo, por vendas, entre outras coisas. Então, você tem que ser muito específico nisso aí. Outra coisa muito importante na hora de criar meus posts é utilizar o aplicativo Canva. Eu crio todos os meus posts pelo aplicativo Canva. É, geralmente eu vou no Instagram. Em, em página do Instagram que tem imagens de boa resolução. Imagens que vão causar um impacto. Eu tenho um print daquelas imagens. E porra, o cachorro começou a latir bem na hora do vídeo. Espera um pouco. Deixa eu ver se ele para. Vamos continuar o conteúdo. O cachorro parou de latir. Vamos lá, como eu vinha falando, é, o aplicativo que eu uso para criar todos os meus posts é o aplicativo Canva. Então, esse aplicativo aqui dá para criar imagens profissionais de forma 100% gratuita. Eu faço o seguinte, eu vou no Instagram, em perfis que tem é, algumas imagens que causam impacto, imagens de pessoas de sucesso, imagens de carros de luxo, imagens que trazem realmente sucesso, porque esse é o meu nicho, porque é isso que eu quero passar nesse perfil aqui, é imagens que causam impacto aqui é o tipo de imagem que eu posto aqui, ó. Então eu vou no Instagram e perfis que postam esse tipo de imagem, eu vou lá, tiro um print e coloco na imagem de fundo do meu, das minhas postagens através do aplicativo Canva. Então você pode pode fazer do mesmo jeito e ter resultados expressivos também. Se você fizer dessa maneira, você vai conseguir criar bastante posts, é, como eu dei o um exemplo ali com página no Instagram e tira o print das imagens que interessam o meu nicho, você pode fazer a mesma coisa com o seu nicho, então pode postar um fundo branco, postar sua frase lá, e vai ter resultados do mesmo jeito. Eu quero saber se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo próximo. E se você quer aprender passo a passo, em detalhes, como criar um negócio online do zero e vender todo de na internet. O primeiro link está aqui esse vídeo e acesse o ebook Renda Online agora. Nele você vai aprender tudo passo a passo, em detalhes, como vender todo dia na internet e fazer uma aula de verdade. O e-book custa apenas R$ 47,00 está aqui disponível. Clique aqui agora, adquire o e-book e vire meu aluno. Um forte abraço e até mais. Alas Carvalho um cavalo aqui.